Emagrecer sem dieta, emagrecer com dieta. E é por isso dessas muitas formas de emagrecer com ou sem dieta que você sempre consegue resultados facilitados. Embora existe uh, muitas formas de... Emagrecer sabe que o bom é você não ser uma Maria, vai com as outras. Desta forma, emagrecer é muito bom de se fazer.